do Brasil. Para isso, você só precisa se inscrever aqui no nosso canal. É bem rápido e fácil. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição agora e ative o sininho de notificação para receber as novidades em primeira mão. Agora que você já sabe como fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo. Você já sabe que existem seis objetivos gerais a serem atendidos no trabalho pedagógico voltado para esse campo de experiência. A gente viu isso em outro vídeo. Hoje, nós vamos pensar em práticas que sejam possíveis e importantes para o trabalho pedagógico no berçário, dentro do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. A primeira coisa a se pensar é que o trabalho pedagógico e as especificidades sobre como ele será é, trabalhado depende da sua turma, das características dos bebês, das características das professoras ou dos professores, da instituição, da rotina e muitas outras coisas. Por isso, você pode e deve adequar essas práticas de acordo com as necessidades das suas crianças e da sua necessidade. Este campo de experiência orienta o trabalho para assumir o eu das crianças, ou seja, o bebê deve reconhecer que ele tem um corpo com partes e que é por meio desse corpo que ele pode se locomover, se satisfazer, se expressar. Expressar tanto contrariedade quanto vontade. Então, as experiências devem promover no bebê essas possibilidades. Melecas. Muitas professoras têm uma certa aversão à sujeira, mas não as professoras do berçário. Então essas melecas vão promover experiências que, entre outras coisas, vão ajudar a criança a perceber os limites corporais, a pele que envolve esse corpo. E nessas melecas você pode usar gelatina, sagu, mingau de maisena, mingau de fubá e muitas outras coisas. E essas melecas todas devem ser exploradas com o corpo da criança, com os pés, com as costas, com a barriga, com o rosto. Essas sensações é que vão ajudar a criança a perceber a pele, vão criar uma segunda pele na criança. E se permite que o bebê perceba literalmente as partes que compõem seu corpo, claro. Depois a gente precisa dar um banho nessa criança. Um banho bem pedagógico e bem higiênico. Além do eu, a gente precisa falar do outro. E é um consenso de que o bebê pensa que é o centro de funcionamento de todo mundo. Portanto, é, os outros bebês, a professora, só existem para lhe satisfazer. E não é bem verdade. Desse jeito... Mesmo que o bebê não aprenda totalmente a noção de quem é o outro, é preciso que eles tenham experiências de cuidado e carinho com outras pessoas. E para isso, as professoras devem elaborar experiências com essas finalidades. O espelho, que além de identificar a si, esse bebê pode ser estimulado a perceber os amigos que a rodeiam, e identificar e nomeá-los. Então, as crianças, os bebês, aprendem por meio dos próprios utensílios e dos utensílios dos amigos o que é de cada um, qual é o copo do próprio bebê e o copo de cada um dos bebês. Aquele copo que os bebês tomam um suco, por exemplo, o bebê pode identificar. identificando. A professora vai nomeando de quem é a mamadeira, a professora vai nomeando. Isso é uma experiência pedagógica, sim, que ajuda os bebês a perceber a posse de objetos por outras crianças. E esse campo também tem o um nós. Então quando a gente fala do nós, a gente percebe, sabe que a criança precisa, o bebê precisa, ter experiências coletivas com outras crianças, com as professoras, com a família, e em geral com outras pessoas próximas desse bebê. É, isso vai sendo percebido à medida que a criança reconhece a si e aos outros. Ao mesmo tempo, ela sente e sabe que pertence a vários espaços. Em casa, na escola, na casa de parentes, na casa de amigos, portanto, as experiências voltadas para o nós, e além de tudo isso, fazer a roda de música e a roda da rotina com os bebês, mesmo que eles pareçam não dar conta ou nem se importar, essa rotina deve ser realizada com todos. Isso demonstra que Todos, aos poucos, vão representar o nós para si, então eles vão perceber isso, e aos poucos as crianças vão aprendendo e participando com mais qualidade dessas rodas. Quer saber mais sobre práticas realizadas com bebês nos campos de experiência definidos pela BNCC? Dá uma olhada na descrição desse vídeo, faça parte da nossa comunidade do Clube Enfase Educacional. Quer saber mais sobre práticas realizadas com os bebês nos campos de experiência definidos pela BNCC? Dá uma olhada aqui na descrição e faça parte do nosso Clube Ênfase Educacional, que disponibiliza material inédito toda semana e acesso a todos os nossos cursos. E se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes de formação de professores na educação infantil. Confere a promoção aí na descrição. Se você gostou, deixa um like e se inscreve no nosso canal. Ah, segue a gente também no Facebook e no Instagram, todos os links estão na descrição. Junte-se a nós e qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo vídeo. Enfase Educacional www.enfaseeducacional.com.br